Atualmente, a regra geral é que para concorrer é necessário estar filiado há pelo menos seis meses no partido político, porém, se o estatuto do partido dispuser de forma diferente disso, valem as disposições do estatuto partidário. É muito importante que todo aquele que pretende se filiar ou pretende se candidatar às eleições 2020 tomem conhecimento, leiam as regras que estão dispostas nos estatutos dos seus partidos, pois é sempre bom ter todas as informações que possam esclarecer assuntos como este. Um grande abraço, até o próximo áudio.